E aí pessoal, eu sou o Dark Games estou trazer mais um vídeo de Warframe pessoal, uh, primeiramente, muito obrigado a todos que tenham participado aqui do sorteio que eu lancei para o canal, ok? Uh, pessoal, eu estou testando aqui a nova build do Limbo, que estou a testar aqui na defesa de Relic de Defense, nesse caso, e eu vou chegar a 50 waves, eu queria fazer mais, mas para vos mostrar que a build é muito boa mesmo, fazendo mais que 50 waves. Mas eu só vou fazer 50 por causa que já está a ficar muito tarde. Já fiz 1 hora, calma, já fiz 1 né? hora e 22 de, daqui da missão. Né? Vamos a 50 waves ou 55, se vocês quiserem me acompanhar, vamos fazer 55. Acho que dá para 55 sim, aqui já está muito tarde aqui em Portugal pessoal então yeah, já são que quase 4 da manhã E eu ainda estou aqui acordado fazendo, fazendo aqui a missão para provar que é sabido do Limbo E o Limbo também para provar pessoal que o Limbo não é uma frame ah, inútil, é um bom frame que dá para ser usado para as missões ok eu espero que vocês também possam gostar do Limbo assim como eu gosto tanto dele, literalmente pessoal Então eu já estou aqui há muito tempo dizendo assim, muito, já já vi aqui mais que 4 vezes aqui no The Relic Defense. Opa. Já vi mais que 4 vezes aqui no The Relic Defense para trazer, trazer a build do limbo aqui, fazer testes, a ah, sério, eu já fiz mais que um teste aqui com a build do limbo, pessoal. Esta é a build que deu mais certo possível, que me fez aguentar mais tempo. Essa build é muito boa, literalmente, e também estou usando aqui a arma pyrana, a arma pyrana normal nesse caso não a Prime ainda, porque é muito boa aqui para os infestados, também é arma que já tem mais buildada, muito bem buildada praticamente, levamos 6 formas, essa Pyrana Prime, Piranha, Pyrana, já não sei como é que se diz. É complicado. Ok, uma coisa que eu vos digo em conta é, pessoal, nós aqui do, da quarta skill temos 62 de duração, na terceira skill temos 31 de duração. Uma coisa que eu vos digo ter em conta com esta build é a duração da segunda skill que é a skill que vai paralisar os inimigos. Seja, convém termos muito cuidado com isso porque o tempo anda muito rápido consoante for o nível dos inimigos. Literalmente o tempo vai andar muito rápido, então eu digo tem sempre atenção porque essa, ela, tá sempre, ela cai rápido, é claro né, cai rápido, mas convém é muito bom mesmo. Eu depois já, claro que eu vou vos mostrar a build uh, para vocês terem noção como é que está e para ver como é que está em termos de duração, em termos de alcance eficiência, e eficiência, também em termos de força, é claro, né? Para poderem ter uma noção de como é que é a build pessoal, mas vamos continuar aqui até 55 ways, ok? Porque eu também tenho que dormir, eu sou uma pessoa. Uh, senão eu durmo aqui no frente do computador isso não seria uma boa coisa dormir aqui enquanto os inimigos destruiam aqui assim. Então, pessoal, como vocês sabem, o canal bateu meta de 600 inscritos, não é? E eu lancei lá no meu Discord uns sorteios. Até o momento eu ainda não consegui pegar, já estou farmando umas partes do Limbo Prime, as relíquias também. Tá Essa missão aqui que eu estou a fazer é para pegar as relíquias, ok? <risos> para já deixar claro. E eu não consegui farmar algumas relíquias, como a relíquia Axel 2. Pelo visto, com a atualização que a ADE teve a fazer, está difícil pegar os drops das relíquias agora, ok? Então, eu vou farmando primeiro as reliques, depois vou farmando as partes do, do Limbo Prime Para poder trazer aqui para vocês, para o sorteio é claro, então peço desculpa porque ainda não consegui trazê-lo ah, mais rápido possível ah, pessoal a minha build aqui da Galatine Prime está com velocidade tem uma build de velocidade praticamente dizendo assim tenho Arcane Strike e o Berserker aqui também tenho o modo o modo de corte e modo de eletricidade, ok quanto mais rápido for, uh, mais rápido eu tiver com a balança a Galatine dizendo assim mais efeito de velocidade uh, alcançar com a Galatine Prime mas o o buff do berserker então mais dano do corte eu vou conseguir causar nos nossos inimigos infestados eu eu devia ter posto mais um dano alimentar que seria dano com para ser mais rápido assim matar os inimigos ok mas acho que não faz diferença nenhuma Pessoal, eu na minha build eu não cheguei o Quink Twink, por acaso é uma build é um modo muito importante aqui eu não, não cheguei pô também esta build leva o natural talent e o pyro drift que é o modo de velocidade e o modo também que aumenta a congelação do a velocidade de conjugação uh, da habilidade também. Ok, quanto mais rápido for a conjugação da habilidade muito melhor. Foi. Deixa me afastar aqui. Porque isso é complicado. Como vocês podem ver pessoal, uh, é complicado quando a gente apanha esses inimigos aqui infestados. Sem ter o Quink Twink. Ai foi o meu.. Uh, o meu... Ah sério eu perdi o meu.. o meu. o meu Helios. Ai, agora está lixado, sem medos aqui. É bom pessoal, como eu estava a dizer, é mesmo bom ter aqui o Quink Twink, porque com ele, e não só o Quink Tink, como o Live Strike na build da arma branca, Epá, isso vai demorar mais tempo que eu pensava. Como ter o, o Live Strike na. Ar... foda-se, não acaba agora. É como eu disse, pessoal, nós temos que ser muito rápido para ativar sempre o, o a segunda as skill, senão os inimigos nunca ficam paralisados o tempo, Essa build, eu digo como a build é boa porque ela dura muito mesmo, e também ela causa dano nos inimigos quando, quando tentam entrar aqui dentro do rio do Leaf riff, do riff, Reef, riff, não sei já, então, opa, acho que pronto, vamos continuar aqui, olha, vem uma light nova, que é da, da nova relíquia do, da Pairana ou da Destra, não sei, então pessoal, uh, 55 waves, vamos já tentar chegar nela, ok? Então vamos cá prender os inimigos, pessoal. Também o que é bom aqui do estar do, tá dentro do, do, do Rift é que ele aumenta a nossa energia, ok? Não precisa ter o modo de, de dano para aumentar a energia, porque só o Rift já aumenta a energia, muito bom. E também não precisa o modo Prime do Flow para ter mais energia, porque com Rift, como você já, já, já, já estou dizendo, já disse. O facto de ele só aumentar, aumentar a nossa energia já é o suficiente para uh, nós ter, não usamos o programa de flow, deixa-me trazer os inimigos mais rápido para aqui Ok, prendê-los Aumentar mais o tamanho Ok Pessoal eu vocês podem jogar de limbo é muito fácil Não é assim tão complicado Porque há os jogadores que dizem que o limbo nem é um bom frame são jogadores que nunca tentaram de jogar com ele Eu como posso dizer eu já tive assim do lado do pessoal que não gostava do limbo, literalmente eu já epa perdi quase o escudo todo ah pessoal eu também aqui na minha build do limbo eu tenho o primal vigor que é o modo que dá escudo e energia e vida ao mesmo tempo ok esse modo é muito esse modo é muito bom ele damos 100 eu estou eu não está o pado no máximo faltam dois pontos para o par e ele dá-me 128 de de oh, estou lixado, já estou para cair, mas vamos tentar evitar isso mais rápido, mais o máximo possível. Prende ali. Opa, aqui deve estar bom. Isso está mal, muito mal, pessoal. <risos> Peço desculpa. Aqui eu devia ter já comi acho que devia ter feito um, a gravação de início, né? Feito uma hora aqui do vídeo, pois posto botamente. Se eu fizesse se eu gravasse isso uma hora durante esse vídeo de uma hora aqui eu praticamente só tinha poder só poderia pôr bruscamente dizendo assim no, no youtube levantar diretamente para o youtube ok mas para isso não acontecer então eu decidi gravar logo aqui nos mais cedo possível para poder opa, perder a duração a ah, sério se eu tiver distraído perder a duração eu posso morrer a qualquer momento mas isso a minha intenção não é morrer já foi um. A minha intenção é chegar. só uma coisa, eu ativei a, segunda, a primeira skill e a terceira skill. E essa skill deixa os inimigos dentro do rift, deixam preso. É por isso que eu ativo sempre uh, o dash, entro no portal para matar os inimigos com arma branca, ok? Aqui já perdeu o efeito, é melhor eu voltar e ativar aqui, senão isso fica complicado. Eu não quero que a cápsula leve muito dano, então eu estou sempre aqui dentro do rift que é muito bom e o porteros me ajuda muito, ok, opa, acho que eu não sei se tem um modo que aumenta a vida, se tiver eu vou acrescentar esse modo aqui na build para apresentar para vocês já amanhã mesmo, ok, então já acabou, já vamos para 52 pessoal, está demorando um pouco mais de tempo do que devia, ok, eu peço desculpa mas eu espero que vocês possam me acompanhar aqui. Quem for novo aqui no canal, teve chegar a ver o vídeo. Eu espero que seja a conhecer a build do que eu fiz para o limbo, para a defesa. Esta build também, pessoal, ah, essa build também serve para a escavação, ok? Também não só para escavação, para essa build é in game, mas também serve. Tem você pode usar essa build muito bem, baixando o alcance do do seu do... do Rift para poder jogar com outros jogadores assim em modo público. Não só em modo solo, essa build é para o modo solo, mas pode jogar em modo público com outros jogadores, ok? É possível, só baixando o alcance, deixando 100% de alcance aí para jogar com outros jogadores para não causar distúrbio. Porque há jogadores que têm preconceito com o limbo só pelo facto de o rift ser muito grande e eles não conseguirem, não tem assim muita intenção de marcar com arma branca. Pessoal, também a ADE mudou o facto do Limbo só matar com a arma branca. Agora o Limbo pode calmatar com a arma secundária e primária, ok? E também é com o Carrier ou sim, com o e os Lanceros. Nesse caso, o... o disparo das armas já não são não ficam preso no Rift, ok? Agora eles praticamente matam os inimigos à vontade sem qualquer problema, ok? Deixa-me acertar na cabeça aqui. Opa, está muito. Como vocês podem ver, pessoal, eu não estou dependendo da, da arma branca, nem da arma primária. Estou dependendo de todas as armas possíveis para passar aqui. Porque a minha arma branca é Galatani e não está com forma, não está com uma build específica para os infestados, ok? Eu fiz uma build assim bem a a alcalias, neste caso, para tentar trazer para aqui. E essa build não está espalmar corrosivo, que eu, eu não cheguei para o dano de alimentar corrosivo, porque eu é um, acho que é um dano que se assemelha um pouco mais para os inimigos de infestados, OK? Mas não temos aqui, aumentar aqui, aumentar o alcance. Uma, co... pessoal, se eu de... eu desafio a vocês aqui, os inscritos do canal Dark Gamer e também os que estão a assistir aqui este vídeo a tentar chegar aqui a 50 waves com a build do limbo e depois deixa na descrição o que é que vocês acham da build, se vale a pena. Eu só avisando, eu acho que eu vou mudar de alguns modos que não, acho que não estão a favorecer muito o Limbo agora Mas vou vos apresentar uma boa build mesmo, realmente uma boa build aqui Para vocês poderem trazer Opa, prender aqui e lá para dentro, porque sem o... Como eu estou aqui sem o meu, o meu Helios, então sem o Afrem para me ressuscitar de volta É complicado, e ainda por cima, com os inimigos aqui pessoal, que roubam energia Fica mais complicado ainda, mas com o Rift aqui é da energia ajuda muito. Morre logo, tu és último, né? Boa! Estamos quase, pessoal. Mais duas weaves. 52 agora? Mais, 3, mais duas weaves nesse caso. E completamos a 55 weaves, a meta atribuída aqui. Ok? Vamos lá, vamos lá tentar. Tentando, a gente consegue. Como vocês podem ver, infelizmente eu perdi o meu Elis, infelizmente sem o Elis aqui para me ajudar a matar alguns inimigos, né? mas não faz não está faz, a fazer diferença, né? a gente consegue. Pessoal, nem sempre é... Por exemplo, uma boa arma para trazer para aqui mesmo, com o Limbo, seria uma um Scott, nesse caso a terax a Sordiac, acho que é assim que diz, e a... Outra, outro escote que eu não me lembro o nome. Estes, por acaso, são bons, umas boas armas para ser trazida para aqui por, de, para a defesa do Derelict, porque é uma arma que apanha em, em área. É uma arma que me leva muito alcance, ok? Com licença. É uma arma que leva muito alcance. É claro, o, com o dano que ela causa, é muito boa para trazer para aqui, porque essa arma vocês conseguem causar crítico vermelho e crítico laranja. Ok, eu, eu, consigo sacar co Ai, eu consigo sacar com a minha atirax crítico laranja porque eu não tenho o Strike para causar uh, crítico vermelho, ok, mas pá, não deixa de ser de ter uma uma build, eu já apresentei ela aqui para o canal, não sei se vocês já tiveram interesse em vê-la ou em usá-la também, mas se usarem muito, muito obrigado por gostarem aqui das vídeos do que eu tenho que eu faço aqui para o canal para vocês. É claro, tudo o que eu faço aqui é para vocês eu estou tentando trazer sempre o melhor aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tenham, andam a gostar dos conteúdos porque a ser, é difícil conseguir aconselhar alguns tempos aqui de, de, de, meus para trazer builds Ok, trazer vídeos aqui para vocês, tentar manter o canal ativo o máximo possível Opa! <risos> ok, essa foi rápida porque... Opa! Não, não, não, não! É tão difícil pessoal! Se não temos em conta o suficiente, como eu disse, sem, eu estou sem o um Quick Twink aqui para ajudar. Então a morte aqui é certa. Eu já disse que eu vou ter aqui, eu vou acrescentar é o, o quick Tink aqui para vocês pessoal. Uh, vou acrescentar o Hunter Adrenaline. Acho que não é preciso o Hunter Adrenaline, mas eu sou capaz de acrescentar o Hunter Adrenaline aqui. Para a energia porque eu sei que nem todo mundo. ou oh, muitos inimigos. Primeiro. Opa, tá que muito rápido. Como, vocês, como eu tinha dito, pessoal, tá cair muito rápido aqui o, a duração. Não dá para aumentar mais, eu não sei porque Essa a, a duração da segunda skill é a única que não aumenta tanto como a da quarta skill. Isso é muito mal mesmo. Acho que a ideia devia meter as duas duração ao mesmo nível. Ou menos 50% por cada. Ok. Essa, essa build conta com 207 de duração. E 260 ou 70 de alcance pessoal. Ok? Como eu já disse é uma build in game. É uma build para ser feita solo. Se vocês querem adaptar essa build para jogar em esquadrão. Então é só trazerem, é, baixarem o alcance da build para 100% Ou me, nesse caso 100% mesmo que eu recomendo, Eu recomendo 100% de alcance ok? Caso quero mesmo trazer uma boa build uh, a fazer isso para in não em ninguém, ok? Para público, jogador, jogador público. Mesmo se você quiser fazer de Relic de Defense uh, uh, em esquadrão, esta build é adequada porque podem matar inimigos em. Os inimigos não. Quer dizer, vocês não sofrem dano aqui na cápsula e mesmo sofrem, a vossa cápsula tem tempo, tem tempo para recuperar dos danos sofridos. Isso é muito bom aqui para jogar, ok, pessoal? Estamos quase, mais uma wave e a gente faz as, uh, as 55 waves. Ok, e praticamente já fizemos não não, chega, não chega a duas horas. Pensava que já chegava a duas horas mas nem tanto. Opa, duração. Eita, como vocês podem ver pessoal, a AD tem que melhorar a duração da segunda skill do limbo porque isso é muito mal. Tá sempre, temos de estar sempre a preocupar com a duração do, da segunda skill. Não é tudo, porque as outras skills têm a duração alta, mas já a... a segunda skill tem a duração muito baixa. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a, segunda... a terceira skill aqui conta com 51 de duração, logo, e a terceira skill, a segunda skill conta com 30, mas a segunda skill devia contar com mais de duração. Mas a DE tem que melhorar isso, como eu já disse. E espero que eles possam mesmo, aqui estão tá um inimigo, eu também aqui tenho o Strike e o Berserk, que é para aumentar a velocidade do, da minha arma branca, ok. senão é a gente não consegue matar os inimigos muito rápido. Eu, eu tinha posto um, um mod para causar mais dano assim aqui na Galactyne, mas, como eu disse, a minha build não é o farm aqui. Então, opa, ah, não morreu. Parece que a cabeça dele não levava dano. Opa, aqui, sério. Consoante mais wave a gente faz mais rápido o tempo da, da segunda skill vai baixando, é sério. Opa, calma, estou aqui só por ele tempo. Sério, leva logo dano. Opa, tem calma amigo. Opa. Então vamos lá cá. Estamos quase pessoal, a acertar Vi muitos inimigos aqui, como o rifle para os inimigos né, na entrada, com a duração, então é difícil saberem todos. E eu aqui vou também pôr na build o detetor de inimigos, assim para sabermos onde estão os inimigos. Ou mesmo vou deixar para o, o, drift, o, sprint, o sprint drift para aumentar mesmo a, mais a configuração. Também vou meter o natural talento aqui na build para vocês porque assim mais rápido a gente quanto mais rápido a gente fazer a de build do a conjugação das habilidades melhor ainda mais tempo temos para matar atacar os inimigos nesse caso né então ui, já também tá me do aqui a cabeça esses dias tenho sofrido, tenho sofrido com uma enorme dor de cabeça aqui por causa do tempo que eu fico a jogar eu normalmente eu, este dia pessoal eu tenho dormido até as 5 até as da manhã só para Tentar pensar nos conteúdos melhor aqui para o canal, e fazer testes de builds pessoal, aqui é, é complicado, eu tenho feito muitos testes de build aqui de algumas armas para trazer aqui para o canal, para apresentar para vocês e esses dias tem dormido muito tarde, sinceramente, e eu vou tentar diminuir aqui o... alguns vídeos aqui para uns vídeos do canal, deixar e jogar um pouco mais para aumentar a maestria também. Mas não deixando de fazer vídeos, aproveitando alguns conteúdos, algumas Outflix que a Dea tem trazido aqui, para apresentar para vocês também. Ai. Praticamente o que está acontecendo acontecer aqui mais nesse vídeo é mais uma conversa com vocês, mostrando aqui a build. Eu acho que eu vou fazer um vídeo de build a parte e aproveitar aqui como um desabafo de conversa. Ou não. Depende aqui de quanto tempo tiver feito aqui nesse vídeo. Se for um vídeo com mais de desde os seus 10 segundos eu melhor exemplo, aproveito e faço como um desabafo opa é uma volta aqui ativar o tempo mas a duração porque já estou quase a morrer aqui eu acho que vou ter que trazer live strike para a minha build da arma branca para poder, um, um, para poder não aumentar sempre a vida assim que é possível eu acho que isso com live strike aqui na arma branca seria mais fácil a sobrevivência né, do Warframe em si Opa, aumento através a duração Opa. Oh, sério. já estou tá, com tanto sono mesmo pessoal tanto sono que eu não estou a conseguir mirar bem nos inimigos essa é último não é aqueles aqueles sim são os últimos boa a ah, que alguém baixinho em cima inimigo de nível 129 ok e acabou, pessoal. Esta aqui foi a nossa meta alcançada, ordem 155. Pessoal, espero que vocês possam vir gostar da build. E até o próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado por acompanhar então, o canal. Pessoal, depois de acabar aquelas 55 waves no Derlic Defense, eu, então, rápido, aqui, antes de dormir, venho apresentar para vocês aqui a build do Limbo. E vou deixar depois o vídeo renderizar. E então, vamos só apresentar aqui rápido como vocês podem já. Ficaram a saber, já tinha dito, né? Então a quarta skill tem 61 de, 62 de duração, a terceira, 30 e 31 de duração. Ah, a segunda skill, nesse caso, tem duração pessoal. Então vamos conhecer aqui os modos da build para vocês terem uma noção do que é que aqui nós temos, ok? Então aqui é o limbo. Nós, como modos de aura pessoal, nós temos o que o speed drift, como eu tinha falado. Este modo aqui vai nos ajudar no. Na duração da habilidade, na conjuração da habilidade, vamos dar um pouco mais de speed, mais um buff assim. Então, vamos dar 15% de velocidade de conjuração da habilidade nesse caso. Mais 12% de velocidade no... ok, o Limbo. Temos o Prime Continuity, que vai nos ajudar na, no aumento da duração. O Quink Twink, que agora, quanto dano... Uh, drena energia para evitar dano letal com eficiência de 240. Ok, pessoal, é aquele caso que mesmo que você estiver com... Se tivesse foi muito dano, ainda vai continuar com 2% de vida, nesse caso, dizendo assim. Continuid, uh, continuid, também dá mais 20%, 28% de duração, mais 40% de recuperação, mais rápido de derrubações. Enfim, pessoal, anos 30% de força, pessoal. A força aqui, vai a é, é, é 70% de força, pessoal, vai ser essencial para o, a duração que o demora para o Rift, para o 4 skill fechar, para aquele círculo gigante, fechar, ok? Então, esse é 70% de duração é para isso que nós temos aqui. O Streamline para nos dar 30% de eficiência, para nós temos eficiência suficiente para fazer, para poder usar as habilidades à vontade, ok? Eu podia deixar em 100%, mas eu prefiro pôr aqui o Streamline. Nesse caso, se você não quer ter o Streamline, você pode pôr o modo de Natural Talento, cadê? Deixa-me ver este modo aqui. Opa. Ok isso começa a voltar tudo para trás, estranho, está aqui você pode fazer a troca para o natural talento pessoal, pode ficar 100%, não vai afetar muita eficiência porque quando você estiver no rift ainda vai estar sempre com energia então não vai fazer muita diferença ok mas o, eu deixo sempre este natural aqui o string line por causa que eu uso às vezes uso a segunda, a terceira skill e a primeira skill também com as habilidades mas apesar de não fazer muita diferença ok temos o, os, os tweets para mais 45 de alcance de habilidade como vocês podem ver uh, o Aframe tem de alcance 235 de alcance agro que nós mais é 24% de duração. e over Strand que nós é mais 90% de alcance menos 60 de uh, força de habilidade nesse caso temos aqui o modo strike que é o modo que uh, Acertando a chance de danos de velocidade nesse caso de armas brancas e temos aqui o um modo para resistir aos danos de toxina. Apesar de não estar opado, infelizmente está em R0, mas convém ter sempre esse arcane, nesse caso comigo aqui. Então pessoal. Esta foi assim a apresentação da build aqui do, do Limbo Prime que eu fiz, ok? Eu espero que vocês também possam uh, deixar a vossa opinião na uh, na no, nos comentários, ok? Muito obrigado a quem acompanha o canal da Gamer e, e até a próxima, pessoal.